contrário a isso, a Bíblia diz que o Adão que estava lá no paraíso lá em alemã, nesse vencedor de Deus, ele comeu da árvore do bem e do mal, e foi expulso do paraíso. Tá? E a mente fez a o bem. Que pessoa que nós pararmos para perguntar se ela acredita que tem o bem ou o mal no mundo, ela vai dizer, ah, isso não tem o que responder. Está na cara, né? Porque ela está ela, ela na maçã, que ela engoliu. Ela acredita piamente que o bem e o mal existem. Outras pessoas pensam que quando está tudo bem, é porque Deus está orientando a vida daquela pessoa e tudo bem. Né? E aquela que está passando mal, Deus não está orientando. Ou está passando mal porque não cumpriu uma lei de Deus e está sendo punida, por algum motivo. Tudo isso vem do quê? Da situação de que o bem e o mal existem. Porque se isso aqui sumir, se isso aqui sumir, esse monte de teoria vai falar tudo isso que é de onde nunca devia ter saído. Né? Jesus não trouxe esse ensinamento do bem e do mal. Ele veio trazer o reino absoluto. Esse que é o ensinamento do Cristo. Ele nunca falou na Bíblia, olha, eu vim aqui ensinar para vocês que esse mundo aqui existe o bem e o mal mesmo. Ele veio revelar o quê? O que ele veio revelar? Qual é a natureza de Deus? Né? A natureza de Deus para em cada um de nós, que é o de unidades, né? Aquele que a mim e aquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. Né? Eu sou a, o caminho, a verdade e a vida. Ele, ele veio revelar o quê? A natureza absoluta do ser e não a transitória, a transitória não precisa ter me revelar está todo mundo enxergando é, se todo mundo estivesse enxergando essa absoluta, não precisa explicar nada que eu estou explicando aqui também o objetivo de se, de se explicar uma verdade, ela tem que mostrar algo que a mente não está percebendo mas que já existe, aí que começa a coisa a ficar interessante porque as pessoas por exemplo, que passam a vida inteira com um problema qualquer de saúde Sentenciado por médico, né? o médico chega e fala assim: só que não tem cura. Ou porque não tem cura da medicina, porque é hereditário. Onde que ele está trabalhando? Ele está trabalhando com a mente pessoal que acredita no bem e no mal. Por isso que ele diz isso. O paciente que vai lá acredita nisso também. Né? Então são dois cegos, um guiando o outro. E os dois caem no buraco, como diz o Nazareno, não né? Por quê? Porque onde Deus projetou a totalidade da existência, onde tem algo real sendo a nossa natureza, aquilo, ó, como a mente humana passa de liso, então aquilo passa a ser o quê? Inexistente. Então, a gente vê na rua, quem for embora depois vai analisar aí, tem um monte de pessoas passando lá, ninguém nem lembrou que é um ser absoluto, imutável, dentro dele. Ninguém está pensando nisso. Ele está pensando o quê? É, como que está a vida relativa só? A atenção foi é, 100% direcionada na parte transitória. Né? Todo, todo, a maioria é isso daí: está vivendo no mundo transitório, analisando bem o mal, e se, se, se ele sentiu algo, algo estranho, ele, ele vai falar assim: não, estou mal. Ou então se alguém encontrar uma coisa boa, eu estou bem. Quando a pessoa se habituar com esses princípios aqui, que eu estou explicando, essas informações aqui, elas vão começando a perder paulatinamente o seu poder de atuação sobre cada um de nós. O que, que eram, na verdade? Crenças. Eram crenças sobre nós. Não eram verdades sobre nós. A prova dessa conversa que eu falei aí, que eu escutei mais de 20 anos o médico falar que eu tinha um problema que era hereditário e não tinha cura. Conheci isso aqui, sumiu o problema. E graças a Deus, a a Deus por médico também. Né? Então é, a natureza invisível para a mente humana é que é visível para a mente de Deus. Jesus disse assim: ó, Eu vim. Para que os que não viam, vejam, e para que os que viam, fiquem cegos. Está lá é bíblia. Eu vim para que os que, os, os que não viam a parte absoluta, vejam. E para que os que viam que é essa parte relativa, fiquem cegos para ela. Quando nós deixamos de enxergar algo relativo sobre o nosso ser, quando nós deixamos de enxergar isso, não... Quando nós olhamos para isso, querer curar, ficar essa briga de absoluto com a aparência, é que não funciona. Isso não funciona. Quem, quem já tentou vai ver que não vai funcionar mesmo. Não, a, a verdade não, não, não, não, não, não se mistura com a crença. Né? Isso aqui, é a mente do absoluto, quando nós falamos que Deus é onipresente, significa o quê? Que ela é a nossa mente. Tá certo não Como é que eu podia estar pensando aqui em outra mente? Depois de dizer que a mente do absoluto é onipresente? Tem jeito? A gente analisa vamos supor um que só que essa lousa fosse o infinito, eu chego aqui e represento esse ponto aqui. O que existe aqui? Que mente que está nesse ponto aqui? Tem que ser a do absoluto. Ela tem que estar presente. Eu posso não estar consciente da presença dela, né? mas eu tenho certeza, aí que entra aquela aceitação interior, né? que a gente tem certeza de que isso é verdade, sem prova, como é que eu vou provar isso? Então eu estou dizendo como se fosse um princípio, que se a mente do absoluto ela é onipresente, ele neste ponto aqui, o que tem aí? Tem a mente do absoluto aí. Então eu vou passar esse ponto para o ponto em que eu estou com a minha mente, isso significa o quê? O que a gente chama de meditação. Que, se for feito corretamente, é o caminho. Se for feito sem saber porquê, é perda de tempo. Tem pessoas que ligam lá e falam assim: ó, Eu já cansei de fazer meditação, para mim não adianta nada. Eu nunca falei para fazer meditação. Eu sempre falo para fazer meditação com conhecimento. Porque senão não tem sentido, né? Aquela pessoa está é, sempre fazendo uma receita, fazendo tá um bolo, não tem receita. Não sabe onde ela quer chegar. Fica mexendo com os ingredientes lá, a vida inteira. Ela está com um monte de coisas fazendo, mas não tem resultado daquilo. Ela não sabe do que ela parte, nem onde ela quer chegar. Então vamos dar um exemplo clássico do ensino meditação. De a pessoa recebeu a notícia, por exemplo, que ela está com fé. Não um exemplo simples. Esse exemplo serve qualquer tipo de problema humano, seja ele desde o ponto em que a pessoa estiver até o fim do universo. Porque é tudo mente do absoluto. Tudo. Tá? Tudo mente do absoluto em operação. Então a pessoa fala assim, você está com febre. Funcionou o quê? Quando alguém recebe uma informação assim, a pessoa está com febre funcionou o que? A mente pessoal de alguém funcionou e a mente absoluta ficou para escanteio ou alguém acredita que a mente absoluta ia chegar para alguém e falar que ela tinha, que está com febre na Bíblia diz que Jesus repreendeu a febre e ela pegou o que significa repreender a febre? chegou para a febre falou febre não fica aí sumiu com essa mente como é que sumiu com essa mente? Reconhecendo a presença desta mente no lugar recebem uma notícia, o médico falou assim, você está com a perna alta, é bom você tomar esse, esse, esse antitérmico. Se a pessoa estiver num mundo comum, relativo, vivendo só os outros humanos, ele vai correndo tomar um antitérmico. Se ele conhecer isso aqui em nível de aplicação, nível de aplicação é de quando a pessoa tem convicção de que vai fazer aquilo. Não é a outra. É convicção. Então o que ela faz? A pessoa quando você está com febre, ela pega assim, a mente pessoal de alguém funcionando, me informando essa febre. Mas eu sei que como a mente do absoluto é imutável, perfeita, e ela tem que estar onde eu estou, eu estou com essa mente operando é, como a minha mente nesse instante. E prenda essa mente dessa forma aí. É isso que Jesus falou que se permanecer diz em mim, né, darei frutos. Não pode sair, né. Vai vir, não é problema. Vai grudar aí. com conhecimento. O conhecimento é isso aí. É, é, é, é, quando a gente parte de algo, a gente vai expondo de uma tal maneira que aquilo fique de forma, vamos dizer, não tem saída, né? Não tem saída. Ou então, onde eu estou com pedra aqui, Deus ficou ausente em algum ponto do universo, um vazio, e eu entrei com a minha pedra e ocupei o lugar da homem presença. É uma coisa que não bate metafisicamente, né? Tem ensinamentos que colocam assim, essa febre, então, por que a mente soluto, está presente? O que é a febre? É a ilusão mental. É um estado hipnótico, de sugestão, que veio e a pessoa aceitou.